Bom dia, amado Ser de Luz! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Ascensão com Leveza e Alegria. Meu nome é Márcia Uni. É com muita alegria que damos início a mais um novo ciclo de 21 dias de meditações, conectando com o Mestre Sananda. Hoje vamos começar com a grande invocação da Grande Fraternidade Branca Do ponto de luz na mente de Deus Que flua a luz à mente dos homens Que é a luz dessa terra Do ponto de amor no coração de Deus Que flua o amor ao coração dos homens que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie a vontade dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz.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 As bênçãos do Mestre Sananda. Perceba Recebendo do Mestre Uma luz branca cristalina Que sai de suas mãos E te envolve totalmente Como num abraço amoroso Essa luz pulsa e vibra de forma cadenciada Te trazendo uma enorme paz E uma sensação de amor Muito gostoso e aconchegante Sinta e deixe-se embalar nessa energia Sempre que desejar Mentalize este momento e amplifique exponencialmente, expandindo mais e mais, levando a tudo e a todos. Tenha um ótimo dia de muita paz e alegrias. Namastê.